Olá pessoal, hoje vou mostrar no um formato de reviews as mais vendidas webcams do AliExpress e Amazon. Espero que gostem e fui!